De todas as sementes e se torna maior do que todas as hortaliças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.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 descei divina luz a Acontecer. nós descei seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Sentados, nós estamos em tempo de pandemia, podemos durar três horas a missa, né? Pode? Quem prefere as três horas? Quem quer três horas de missa, uma hora de missa, 40 minutos de missa? 40 minutos, né? Três horas é muito grande muito comprida, padre. Mas hoje a nossa alegria de estarmos aqui reunidos nessa casa para agradecer a Deus pelo dom da vida. Eu fiz um buraco na, no, no, no, no terreno lá na, na calçada e plantei um pé de abóbora, semente de abóbora. Então todos os dias eu ia lá ver a, o pé, a semente se ela tinha brotado. Brotou, foi bonito, né? Mas eu não via ela crescer. De dia e de noite, nem de dia nem de noite, eu não via ela crescer. E ela foi crescendo. Foi crescendo e deu tanta abobrinha. Então, eu falava para o pessoal, vocês querem quer ver como dar fruta no, no, no, no ladrilho? Na pedra? Então, aquilo, então, deu para a gente entender hoje o sentido... Dessa, dessa parábola que Jesus conta para nós. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, em toda, em toda a Bíblia, é, recorre-te o uso da imagem da semente. E a semente, quando ela é semeada, ela nasce, ela brota, ela germina, cresce, dá bom fruto. O elefante nasceu pequeno, né? De repente ele fica um buta do animal, né? Grande. Assim somos nós, meus queridos irmãos e irmãs. Vocês que estão aqui hoje buscando a palavra de Deus, buscando o sentido de Jesus Cristo no seu amor, e Deus que é Pai que nos acolhe, se nós colocarmos em prática o sentido de da semente que cresce e nós não veja como ela está crescendo nem de dia nem de noite mas se nós colocarmos meus queridos irmãos e irmãs a nossa espiritualidade como uma semente e procurar fazer aquela semente crescer nós também crescemos ficamos fortes por quê nós estercamos com a palavra de Deus. Nós colocamos o esterco naquela semente através da palavra de Deus. E quando a gente guarda a palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, a gente vai crescendo na família, na comunidade, na igreja. Porque nós temos que ter uma semente semeada e produz bons frutos e muitos e muitos frutos. Então, portanto, que... Hoje eu me sinto feliz, porque estou aqui junto com vocês. Alguém lembra de mim aqui? Levanta a mão, quem lembra? Olha que beleza, eu fiquei quase dois anos aqui, amo essa comunidade, essa igreja, esse povo, que me ajudou muito. Então eu cresci junto com vocês. E a coisa que eu mais acho bonito, gosto, é quando a gente fala... O Senhor esteja convosco. O que vocês respondem? Ele, Ele está, está no meio, meio de nós. Olha que bonito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E quando a gente coloca, quando a gente coloca, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu estarei no meio dele. Então, portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a semente da mostarda é a semente... Menor que existe, entre todas as sementes, é menor. Mas, no entanto, ela semeada, ela brotou. Cresceu, ficou enorme de uma árvore, de quatro metros a mais. E para que servia? Para que os pássaros fizessem o ninho para que os pássaros pousasse e a sombra para o descanso. Então, meus queridos irmãos e irmãs, colocamos hoje em nosso... Em nossa cabeça, em nosso sentido, de sermos uma semente semeada, brota e dê bem muitos frutos. E para isso que acontece, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos acreditar em Deus, que é nosso Pai, Jesus Cristo, que veio para que nos ensinasse a amar a Deus e o próximo. Por exemplo, se eu não amo a minha igreja, se eu não amo meu povo, como eu posso ser uma boa semente? Então, a semente, quando ela não é bem cuidada, quando ela não brota, ela não dá fruta, não dá. Mas quando ela é bem cuidada, ela produz muito fruto. Cresce, a espiga, enche de grão, amadurece, o dono vem, mete a foice e faz a... Coleta. Assim somos nós, meus queridos irmãos e irmãs Nós estamos enfrentando um tempo difícil Essa pandemia Nós temos tanto medo, né? Nossa igreja sempre fechada Com máscara na boca Mas por que a igreja? Enquanto lá fora, nos, nas lanchonetes Nas danças, nos, nos, nos bairros lá o povo não está usando máscara, muito pouco. Mas nós temos que confiar em Deus. Deus fala para nós, me ajuda que eu te ajudarei. Então, a minha alegria é estar aqui junto com vocês, celebrando. Hoje eu me encontro, capelão do asilo com 82 velhinhos e mais de 20 funcionários. Eu sou o capelão. Celebro todos os dias a Santa Missa para os velhinhos e para a comunidade. Capelão quer dizer, aquele que cuida e zela da igreja, da capela. E eu também atendo a catedral, junto com agora era o padre Celso, agora vai ser o padre Gilberto que vai estar com a gente, ele já está lá na paróquia. Então tudo isso, meus queridos irmãos e irmãs, a gente agradece a Deus pelas parábolas, como Jesus disse. Muitos não entenderam a palavra, mas quando você estiver sozinho comigo, eu explicarei tudo o sentido da parábola que vocês estão ouvindo. Então, leva para casa essa alegria, meus queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos perseverar no amor da Eucaristia, acreditar na ressurreição. Rezar pelos nossos pequenos, rezar para que Deus elimine essa pandemia. que Está nos trazendo tanto desespero, tanta dor, tanta mágoa. Perdemos tantos irmãos queridos, profissionais. E nós sempre estamos acreditando que Deus é Pai. Ele vai iluminar, eliminar essa doença para que nós possamos ser dignos e viver as promessas da parábola que nós acabamos de ouvir. Sermos um grande semeador, nós somos o semeador. Vamos selar pelaquela semente que vai germinar, para que ela possa dar bons frutos. Nós, Padre, celebramos ontem o Sagrado Coração de Jesus, o dia santificado dos Padres, a santificação dos Padres. E nessa santificação, meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos ser apenas padre, nós temos que ser pastor, temos que ser pastor. Sempre procurar ver como aquela semente está crescendo. E eu tenho que crescer aquela semente através da, da colheita que é a palavra que nós vamos buscar todos os dias. Então, quero parabenizá la a vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Nesse tempo de pandemia, vocês estão aqui agradecendo a Deus pelo dom da vida. Rezando pelos nossos profissionais da saúde, pelos nossos médicos. Pedindo a Deus que elimina essa doença, para que nós possamos permanecer fiel na fé. Acreditando sempre na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Ele fala para nós. Sozinho eu ensinarei vocês como vocês devem viver essas parábolas que eu digo a vocês. Parábolas é história, né? Então a gente conta as histórias e Jesus fala para nós em parábola para que a gente possa atender e entender o nosso povo. Na Eucaristia e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.